Peixadas de vermelho, mais uma mãe a chorar Por um filho que partiu pra nunca mais voltar Já virou rotina, é todos os dias nos jornais E o medo só aumenta, pois acabou a paz O amor deu lugar ao ódio, no coração do homem mal. Pensa em si mesmo, bem-vindo ao mundo real. Onde o pai está contra o filho, o filho está contra o pai. O amor se esfriou, já não se encontra mais aquela harmonia. Tantas famílias vazias, tantas perdas que não conseguiram se recompor. Vem, Senhor, Sobre essa nação Vem, Senhor Te peço em oração Vem, Senhor Transforma o coração De quem Vem, pratica o mal Mas aonde habita o mal Prevalece o bem Eu tenho fé em Deus Eu posso ir além Do que meus olhos possam enxergar Mas aonde habita o mal Prevalece o bem Eu tenho fé em Deus Eu posso ir além Do que meus olhos possam enxergar. Vem Senhor, vem sobre essa nação. Vem Senhor, te peço em oração. Vem Senhor, transforma o coração de quem pratica te Vem Senhor, vem sobre essa nação. Vem Senhor, te peço em oração. Vem Senhor, transforma o coração de quem pratica Vem Senhor, vem sobre essa nação. Te peço vem Senhor, transforma o coração de quem vai te mal. mal, vem Senhor, vem sobre essa nação. vem Senhor, te peço em oração, vem Senhor, transforma o coração de, de quem vai te mal.